Olá, amigos e amigas. Aqui está o mini livro montado 2,6 por 3,7 centímetros de altura e 2,6 de largura. Tem 14 páginas, tem ISBN pela CBL, está em inglês, a versão como pode ser observado e aqui 14 páginas tem aqui código QR do site minilivro.com site minilivro.com redes sociais arroba minilivro ou barra minilivro e o SBN 978 6500 22 214 tracinho 2 livro físico ele é cortado em PDF, ele pode ser impresso em PDF em folha de papel A4, frente e verso, e depois fica nesse tamanho. Ou então, pode ser feito na gráfica a quantidade que quiser. Neste, tem aqui: tem 250. Pode ser feito de 1.500, 5.000 e 10.000 unidades de mini livro. E tem a versão de 1,2 por 1,8, que também pode ser feita em gráfica nessa versão. Então eu vou montar aqui, vem no papel A4 PDF frente e verso. Eu vou montar um para vocês verem. Inicialmente pega-se uma tesoura sem ponta, sem pontas. Aí você deve cortar na horizontal, inicialmente na primeira tira, depois na segunda tira. depois na terceira e finalmente estará pronto o mini livro para ser grampeado. Você coloca na marcação, grampeia e vira simples, fácil e eficiente. Poderá abrir. Como queremos demonstrar. Agora vamos para o próximo passo. Isso daqui é a versão em inglês, em é inglês. Também Tem em PDF já muda o USBN e tem a versão mini, frente e verso, tanto em português como em inglês. Esta é a versão em português, e agora eu vou montar um corredução de 30%. Frente e verso, depois recortado, fica nesse tamanho daqui. Então eu vou cortar e grampear, vamos ver se dá certo, um Três o quarto fica na mão, une. une a outra, outra folha e miniatura, finalmente a capa. também colocando, para unir, agora é só grampear, e unir bem, usar, usar pinça, Tô tremendo porque eu estou nervoso. Pronto. Agora é só ajeitar. O grampo. não saiu adequadamente como eu planejei, mas o outro que está aqui do lado esse daqui é o de 20% vamos medir um aqui já montado vou pegar o outro aqui 0,3 centímetros por 0,5. Então eu considero o menor livro do mundo publicado de confeccionar este aqui que eu estou segurando 0,3 centímetros por 0,4, 14 páginas, frente e verso impressão 4x4 e papel A4 de 75 milímetros, gramas por metro quadrado, gramatura, pode ser aberto, pode ser observado, eu vou plantear um, um recorde mundial, para esse mini livro em miniatura reduzida então era isso com relação ao mini livro reduzido, tem essa versão também pode ser feito em qualquer tamanho a redução e aqui o modelo na impressora redução 30%, depois de reduzir 50% e 90% este aqui, tem então, a versão em português e a versão em inglês, versão em português e inglês neste tamanho, versão em português e inglês neste tamanho, que resulta nessa daqui, que agora eu vou montar para vocês verem como fica. simples, fácil e rápido. Em menos de 30 segundos é montado o mini-livro publicado e confeccionado. Repousa a tesoura, agora ajeita grampeia no meio e agora dobra pronto está aqui o mini livro montado com o ISBN publicado que é o da gráfica. E era isso que eu queria apresentar. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.